rapaziada, sabe que eu sei o que tia, trazer mais um vídeo pro canal, mano hoje eu trago para vocês o um videozinho aqui no The Tank Pirata que é o DDTank Fênix, né galera eu trouxe o último videozinho aí, eu vi que vocês gostaram, teve muito comentário teve muita gente vai até, quer ver, é, comentando que jogava antigamente e vai voltar a jogar, então volta aí, mano, ó, volta a jogar já vem jogar comigo aqui, ó, o senhor Tietchan, mano tchê e tudo mais Cara, hoje eu tô aqui pra fazer o quê? Pra continuar a evolução que eu tava fazendo no último vídeo. Se você não assistiu, mano, o card tá aqui. Assiste lá que tá bem legal. Garanto que vocês vão curtir. E, galera, vão na, é, lá na comunidade, mano. Sempre na comunidade eu tô trocando as ideias lá. Tô perguntando algumas coisas. E, galera, volta lá, mano. Comenta. Sempre segue lá na comunidade do canal, mano. Na comunidade do canal é isso aqui, galera. Comunidade do canal, ó. Vai vir aqui, ó. Tipo, como eu postei isso aqui, postei essa votação. Você volta, mano, ó vem aqui sempre vai estar tá fazendo alguma coisa. Eu vou estar tá postando aqui primeiro, beleza, galera? Aqui é tipo para compartilhar que é o Bastidores, beleza, mano. Olha lá, ó, compartilha uma foto dos bastidores, entendeu? Tipo, é o Bastidores do canal da comunidade. Então, você sempre acompanha, mano, para tá quer ver orientada nas coisas que vai sair. Então, hoje eu vou colocar Full avanço 3 aqui para vocês olhar minha continha, como que tá. E depois que eu dei uma divulgada no DD porque ainda tá tarde, galera, já é uma hora e pouca. E ainda tem muita gente jogando, mano, na moral. Depois que eu tenho uma divulgada ainda no que teve uma... A galera curtiu, mano, no top. Eu gostei mesmo de ter feito o vídeo. E agora eu vou fazer esse segundo vídeo aqui, ó. Já evoluindo. Avanço 3, mano, que top. Aí, ó. Daquele naipe. Tá ligado, né? sorte tinha aqui, coloca aquela musiquinha com um filezinho. filézinho. Então você vai ter que deixar o like. E se não for inscrito, você vai se inscrever agora, porque... Vai vir um batidão, é com o batidão já sabe, né? Já vai se inscrever, deixar o like e também me seguir nas redes sociais se você não segue. Vamos lá. Pegou, quer ver? Avanço 3 aqui na arma Tô com essa arminha aqui, mano Dragão, The é, palas Nunca ouvi falar dessa arma Primeira vez que eu vou jogar com ela, vai ser aqui Vocês vão curtir, espero que vocês gostem, beleza galera? Agora eu vou colocar Avanço 3 aqui na roupa Depois eu vou ir pro chapéu e pro escudo Então, continue aí com a musiquinha Já deixou o like? Já se inscreveu? Tem que ser assim, mano, pra estar tá ajudando o Tietchan Então, bora lá Aí ó, consegui colocar os três aqui na roupa. Agora vamos pro chapéu. O próximo, depois o é escudinho. Daí completa tudo. A gente vai ver um PVP aqui pra ficar com pra ficar um videozinho bonito e gostoso. Então vamos lá. Avanço 3 Agora é no escuro Aí ó Full avanço 3 e, e, e. Até sair da salinha lá Devido ao tempo que eu fiquei é, Upando as coisas aqui Vocês o que aconteceu A gente é quicado da sala ah, essa arma aqui é meio estranha Mas aí, ó Já tá com Não tô mais ligando para os atributos FC eu nem ligo muito Tô com 19 milhões Mas FC aqui é de menos Eu quero ver os atributos E para quem se pergunta Onde que... Aqui é pra jogar O link tá na descrição Se você quiser vir jogar Mas tudo bem Muita gente se pergunta Onde que pega esses itens A pedra de avanço No painel, mano Aqui no painel, aqui, galera você vai vir aqui no painel acho que é acessórios acho não é lá e no set no set vai ter os avanços pega aqui na página 7 no painel quem não sabia que tem painel tem painel aí ó bonitinho pega aqui no, na página acesso é aqui na página 7 acessórios pega as coisas aqui de avanço e dá avanço na sua conta beleza equipamento do patch está aqui embaixo você é dá F11 porque eu pensei que não tinha equipamento 3, mas tem. Mas tem da F11 na página. Tudo bem? Ok. Ah, eu preciso de um pet Fênix 5 estrelas. Se você tiver aí, quiser me enviar, peguei no painel e me envia, porque eu tô conseguindo pegar. Não. Tudo bem. Aí, pegamos 19 milhões. Tá com 8k e 600 de ataque, 7k de defesa, Vai 60k de vida. Estamos conforme da. de tudo. Tá até bonitinho a conta irmão. Agora pegou 63k, e sim ó. Pegou 63k de vida. E assim a gente vai arrumando a continha pouquinho em pouquinho. Preciso pegar um anel de casamento, um anel de ajuda e muita coisa. Mas vamos tentar um PvP aqui para ver se o videozinho rende mais aqui, mano. Se você não deixou seu like e tá assistindo até esse momento, deixa seu like, hein, cara. Eu vou criar uma sociedade para nós, o que, que vocês acham? Comenta aí, eu devo criar uma sociedade. Eu tô gravando aqui nesse DD Tank porque eu vi aí que vocês gostam mais de DD Tank antigo, mano. Então eu vou trazer uma série aqui nesse DD Tank e mais pra frente eu trago, que ver, um videozinho nos próximos servidores aí, galera. Tem bug aqui, mano, eu nem sabia, mas tem bug aqui. Um inscrito me avisou: ou oh, que tem uns bug aqui, daí que, que eu decidi fazer? Se esse vídeo aqui bater 150 likes na, é, naquele like, mano. Ó, 150 likes travado, cara. Cravado mesmo. Daí o que, que eu faço? Vou trazer um, um videozinho aqui de para pra vocês. Aí sim, mano. Vai ser um videozinho top, hein. Se eu ver 150 likes, tem que ser cravado, meu parceiro. Ó, a gente já mata como? Só, no, só na habilidade do pet, pai Olha a carinha do menino unido Tá ligado. Aquele naipe. E assim a gente finaliza mais uma evolução e mais um vídeo aqui, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem assistiu até esse momento, vai digitar um aí nos comentários. E se você é um inscrito fiel, mano, você vai comentar e compartilhar esse vídeo. Também vai falar assim, ó oh, tipo você deve melhorar tal coisa, no painel tem isso. Você esqueceu de pegar isso. Prestou atenção no vídeo, comenta algum detalhe, beleza? Mas detalhe é que, tipo assim, vai trazer alguma coisa pra mim poder evoluir, essas coisas assim. E, mano, é todo junto. É isso aí, galera. Segue nas redes sociais. O link do Detenha é na descrição. Até o próximo vídeo. Um abraço de 100. E falou.